Bem-vindos, ao da Guinerdi. Vamos conferir agora um resumão de todos os filmes do Exterminador do Futuro, então fica ligado aí! Bom, pessoal, para quem tá perdidaço aí na linha do tempo dos filmes Exterminador do Futuro, a gente fez aqui um resumão para ajudar vocês a se prepararem agora pro novo Exterminador que vai sair agora nos cinemas. Bom, galera, e antes de qualquer outra coisa, já se inscreve aqui no canal clica no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Bulldog Nerd, né? Bom, acho que vamos começar então falando direto aqui sobre o filme O Exterminador do Futuro de 1984. Bom, e o filme ele começa com o um cyborg ali o T800 interpretado, né, pelo Arnold Schwarzenegger que tá viajando do ano de 2029 para 1984. Ele chega lá peladão e começa a procurar por roupas, né? Então logo de cara ele toca o terror e mata três caras para conseguir essas roupas, né? Logo depois ali um soldado do futuro bem mais bonzinho também desembarca ali peladão e começa aí em busca de roupas também, né? Ele encontra um sem teto e rouba a calça dele, né? Aí bem nessa hora a polícia pega ele em flagrante e começa aí uma perseguição. Nesse meio tempo a gente vê que o ciborgue T-800 ele é super implacável e impiedoso. E aí a gente também descobre que ele tá atrás de uma mulher chamada Sarah Connor. Mas a gente não sabe o porquê. E logo a Sarah Connor, ela se dá conta, né? Que tá sendo perseguida e de dentro de uma boate ela liga pra polícia. Aí a polícia manda ela ficar onde ela tá, cercada de gente que é mais segura ali pra ela. E é aí que a gente descobre que o soldado também tá lá atrás dela, dentro dessa balada. E quem também entra nessa balada? O T-800. Ele vem de escopetão pra meter bala na Sarah, mas o soldado mete bala nele primeiro. Pega a Sarah pelo braço e aí começam a fugir. Aí, aí nessa hora a gente tá ali perdidas, pensando, tá, mas o que que tá rolando aqui, né? O que que essa mulher tem de tão importante que todo mundo tá atrás dela. E é aí que a gente descobre que no futuro, no ano de 2029, existe um líder da resistência chamado John Connor, que tá encabeçando a luta das pessoas contra as máquinas da Skynet, que é a rede de inteligência artificial criada pelos próprios humanos, né? E esse John Connor, ele mandou o um soldado que se chama Kyle pro ano de 84 para proteger a mãe dele, que é a Sarah Connor, já que o T800 também veio para esse mesmo ano de 84 com a missão de acabar com a mãe do John, pra evitar que ele nasça e se torne um líder no futuro. É, e aí esse T-800, que é o Exterminador do Futuro, é um ciborgue sinistrão que faz uma perseguição animal, Matt Teen, em geral pra cumprir essa missão. Mas o Kyle e a Sarah vão pra delegacia com os policiais enquanto eles estavam fugindo do Exterminador, né? Aliás, aqui nesse filme a gente já tem o começo aí dessas frases icônicas aqui dessa franquia. Ao invadir a delegacia, o T-800 diz pro policial I'll be back. E entra na delegacia destruindo a entrada e matando geral, mas ele não consegue pegar nem a Sarah e nem o Kyle. É, aí durante a perseguição, o Exterminador, ele é ferido várias vezes, até o corpo ficar exposto com aquele corpo robótico e assumir aquela aparência sinistra que a gente conhece, né? Aí no confronto final, dentro de uma fábrica, o Kyle, ele morre numa explosão e o tronco do Exterminador dos Infernos continua perseguindo a Sarah, né? Mas ela amassa ele com uma máquina de prensa e põe fim à perseguição. E no final do filme, a gente diz descobre que a Sarah e o Kyle tiveram um romance e ela já tá grávida do John. Opa, aí é assim que acaba o primeiro filme, né? E agora a gente vai trazer pra vocês um resumão do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final do ano de 91. E esse filme começa da mesma forma que o primeiro, com dois ciborgues chegando nus em Los Angeles em busca de algo. A gente logo se dá conta que a Skynet mandou um novo modelo de ciborgue que é um T-1000 pra caçar o John com 10 anos de idade. Esse cyborg ele é mais avançado e é feito de metal líquido, então ele pode se transformar em outras pessoas e em objetos também, o que dificulta um monte capturar ele. É, e a resistência enviou um modelo de T-800 reprogramado agora para proteger o John. E o filme ele mostra a Sarah Connor treinando o John desde bem pequeno para ele virar o líder da resistência mas atualmente ela tá internada num sanatório, por relatar o que aconteceu com ela no primeiro filme, né? Ninguém acreditava nela, né? E os médicos deixaram ela lá medicada porque eles acreditam que ela é um risco a sociedade. E o John ele tá morando num lar adotivo e logo aí os ciborgues eles começam a procurar o John nesse lar adotivo. E aí a perseguição começa. O T-800, que agora tá do lado da Sarah e do John, ajuda eles a fugir e enfrentar o T-1000. Primeiro ele salva o John lá no fliperama do shopping e depois ajuda a Sarah a fugir do sanatório. É, aí o John ele começa a ensinar frases maneiras para ele ensina ele a sorrir, né? Daí a turminha toda vai lá para Cyberdyne que é a empresa que esconde os destroços, do T-800 do primeiro filme e a Sarah percebe que foram esses restos de robô que levaram a empresa a desenvolver a Skynet. E nesse meio tempo, aí começam a surgir cenas clássicas que acontecem como hasta la vista, baby e a repetição de I'll be back e cenas que marcaram demais essa franquia. Bom, aí a turma perseguida pelo T-1000 vai parar numa fábrica e consegue derrubar o ciborgue num tanque de metal derretido que destrói a estrutura molecular dele. É, ele tenta ali várias vezes mudar de forma, mas ele acaba se dissolvendo. E a Sarah joga nesse tanque os restos do T-800 antigo e o novo T-800 decide entrar no tanque também, já que a missão dele tinha sido bem sucedida. E com a destruição da Cyberdyne, o Apocalipse é então adiado. Bom, e agora vamos trazer um resumo do filme O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas de 2003. Bom, e nesse filme o John tá frustrado, perdido e vivendo sem objetivo, só esperando agora o Apocalipse, né? E uma cyborg mais nova e mais moderna do modelo TX enviada para caçar o John e outros jovens que se tornariam da resistência lá no futuro, né? E logo no começo do filme John ele entra numa clínica veterinária ali de uma antiga colega dele, chamada Catherine Brewster, e a é procura de remédios, né? Mas logo a clínica é invadida pela TX e ela toca o terror lá. Só que aí outro ciborgue T850, que seria uma evolução do T800, aparece agora com a missão de salvar o John e a Catherine. Bom, aí segue a perseguição pela cidade, com uma destruição em geral. Aí a Sarah Connor ela tá morta e ela teve leucemia e ela foi cremada. Mas o T850 leva os dois até o suposto túmulo dela, onde a Sarah, antes de morrer, pediu que escondessem algumas armas. Bom, aí a polícia chega e dá o maior tiroteio, mas eles conseguem escapar. Aí o T850 conta que a Catherine e o John vão se casar no futuro. E além disso, o T850 conta que o John tá morto nesse futuro e que foi ele mesmo quem matou o John, né? Aí e a Catherine teria reprogramado o T850 no futuro para ele voltar no tempo e proteger eles agora. E o T850 ainda falou que a TX também tá atrás do pai da Catherine, que é o cara responsável agora pela Skynet no governo. E como o vírus agora tá afetando os sistemas do governo, o pai da Catherine usa a Skynet para combater esse vírus, mas ele se dá conta que isso possibilitou agora que a Skynet controle tudo. E a prioridade da Skynet agora seria eliminar a ameaça representada pelo humanos. Né? Aí a TX atira no pai da Catherine e antes de morrer ele indica um bunker onde eles poderiam desativar a Skynet. Aí o John e a Catherine conseguem chegar lá com a ajuda do T-850. Mas ao chegar lá, eles se dão conta que aquilo era só um bunker nuclear. E eles não conseguiriam desativar a Skynet e só restava eles então se abrigar ali durante os ataques da Skynet no chamado dia do julgamento final e ajudar na resistência que viria depois. Bom, aí a gente parte agora pro quarto filme da franquia, que é o Exterminador do Futuro a Salvação de 2009. Né? E esse filme aqui ele já foge bastante do padrão dos filmes anteriores, tanto pela falta do Arnold Schwarzenegger que foi inserido aqui no filme por meio de efeitos especiais, né? Já que ele estava aqui na política como governador da Califórnia, né? E também pela mudança de vários outros atores importantes para a saga. E também por não respeitar algumas informações já contadas nos filmes anteriores. Né? Bom, mas esse filme aqui conta a história no futuro, no ano pós-apocalíptico de 2018. E lá o John libera a resistência dos humanos contra a Skynet e as máquinas exterminadoras É, o John ele está em busca do pai e no caminho ele captura um ciborgue com um coração humano Chamado de Marcos Que apareceu ali no começo do filme no Corredor da Morte doando o próprio corpo para pesquisas Bom, em conversa com Marcos, o John descobre que o pai dele, o Kyle Foi capturado pela Skynet junto com os outros humanos Aí o John topa libertar o Marcos em troca da ajuda dele para resgatar o Kyle é, Eles conseguem entrar no centro de operação operações da Skynet e o Marcos descobre que ele foi criado pela Skynet para atrair o John até eles. Né? Mas o Marcos destrói a conexão dele com a Skynet e acaba ajudando o John a liberar os reféns. Né? E nesse meio tempo o John ele acaba sendo atingido pelo Exterminador e o Marcos consegue matar esse Exterminador. Aí o John consegue destruir a base da Skynet com explosivos, mas por causa do ferimento da luta ele fica à beira da morte. Só que o Marcos oferece transplantar o coração dele para o John. E nesse meio tempo, a base de resistência humana é detectada e exterminada Aí o John sobrevive para continuar liderando o restante da resistência E a Skynet também é destruída Bom, aí a gente vai para o quinto filme da franquia né? Que é o Exterminador do Futuro Gênesis, que foi lançado no ano de 2015. Ó, aqui nesse filme o roteiro fica muito parecido com o primeiro filme da franquia, só que com alguns elementos modificados. Mas é muito estranho ver o um enredo parecido com atores diferentes. É, no ano de 2029 né, o John recebe um aviso que a Skynet vai atacar ele tanto no passado quanto no futuro. Então ele usa uma máquina de transporte temporal da Skynet pra mandar o Kyle pro ano de 84 pra proteger a mãe dele, né? No momento da viagem, o Kyle vê o John se atacar, e aí se abrem duas linhas temporais A primeira linha temporal é a que a gente viu lá no primeiro filme E a segunda linha temporal é a que começa com um ataque à Sarah pequena A Skynet enviou um ciborgue T-800 pra matar ela E a Resistência mandou outro T-800 pra proteger e treinar ela É, o Exterminador bonzinho ele vence a luta e fica como protetor agora da Sarah E nessa segunda linha temporal o John não existe, né? Dessa vez, no ano de 84, esse mesmo ciborgue protetor Ele é apelidado de papi pela Sarah Sarah, ele é um amigão dela. E ele tá esperando pelo T-800 lá do primeiro filme, que foi enviado pra matar a Sarah. E aí o Papi e a Sarah conseguem acabar com a raça desse T-800. É, aí o Kyle também tem que enfrentar o T-1000, que é um exterminador que ele não conhecia, né? Aí o T-1000 reprograma o T-800, que volta agora ativa pra atacar geral, né? O T-1000 morre numa emboscada e o T-800 morre quando o Kyle arranca a cabeça dele. Ou seja, eles nerfaram geral os exterminadores nesse filme, né? Bom, aí a Sarah e e o papo constrói do nada uma máquina do tempo, tudo bem, né? Aí o Caio convence a Sarah a viajar para 2017 para impedir o lançamento do projeto Gênesis que viraria se tornar Skynet. É, e aí quando eles chegam em 2017, eles são presos e o John resgata o casal. Mas não é qualquer John, esse John aqui é o John Exterminador T-3000, que foi capturado pela Skynet e agora é meio homem, meio máquina. E foi programado para começar o projeto Skynet. cidade segunda linha temporal depois que o dia do julgamento foi alterado no segundo filme da franquia. Aí o Pap enfrenta o John Malvadão e para acabar com a própria existência, o John Cyborg tenta matar os pais dele mesmo. Aí rola uma perseguição frenética e o Kyle, a Sarah e o Pap são presos. O John tenta atacar eles na prisão e rola uma perseguição de helicópteros que vai para lá no prédio da Cyberdyne. E a turminha do bem enche de bombas o prédio para impedir que a Skynet entre no ar. É, aí rola uma treta ali Dentro da máquina do tempo, entre o papi e o John Malvadão, onde os dois são destruídos, né? Mas o papi cai num tanque de metal líquido, e aí, ao invés de ele morrer, ele ressurge numa versão mais power ali, depois que a Cyberdyne vai para os Ares. Né? E no final do filme mostra como se fosse uma máquina do tempo, indicando que em algum momento da história pode ter um futuro com a Skynet ativa. Né? Bom, galera, esse aqui foi um resumão dos cinco primeiros filmes da franquia para a gente já entrar no clima do filme que estreia hoje nos cinemas, né? Que é o Exterminador. Do Futuro, Destino Sombrio. Pois é, e o que a gente já sabe? Que esse novo Exterminador do Futuro, ele vai ser a continuação do Exterminador do Futuro 2. Então eles vão desconsiderar ali o 3, o 4 e o 5. Eu acho que a produção do filme entendeu que a galera curtia mais mesmo os dois primeiros filmes que são os mais clássicos aqui da franquia, né? E aí, galera, vocês também estão ansiosos aí pra curtir esse novo filme do Exterminador do Futuro? O sexto filme da franquia? Bom, galera, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo pra gente saber se tem que fazer outros vídeos nesse formato aqui também no canal no futuro. E comentem também qual a expectativa de vocês pro novo filme do Exterminador, né? Galera, valeu aí e até a próxima!